Oi, gente! Passando aqui para poder lembrar vocês da nossa campanha Todos por Um. Já tá sabendo qual que é, Cacá? Tô sabendo, sim. Olha, aí embaixo na sua tela tá o, o Pix, onde você pode estar tá fazendo doações a partir de um real. Não precisa ser mais do que isso, você vai estar ajudando nos nossos projetos. Exatamente, gente. Com R$ um real você ajuda a gente a seguir em frente e a fazer muito mais. Então, ajuda a gente e fiquem agora com mais um episódio que tá sensacional. Beijos! Gente, será que não era melhor o Rafa conversar pessoalmente com o Henrique? Conversar com o Henrique, conversar. Claro, poderiam. Se o Henrique não estivesse na Itália, o Rafael aqui. Meu Deus do céu, gente. Pra ajudar essa logística, não vai. Não vai encaixar. Isso ainda vai complicar, você vai ver. Caramba, né? E pior que as coisas dele. Tá tudo lá, né? Os documentos, os objetos. E. Pelo que eu sei, ele comprou passagem só de ida, né? Ele vai ter que ir lá pegar as coisas, voltar para o Brasil. Nossa, que desgaste. Não, mas infelizmente aconteceu e ele vai ter que entender, né? É, se acabou, o Rafa vai entender que acabar é um fim, mas que todo recomeço é um novo começo. O fim sangra o começo cicatriza vai doer vai sangrar mas vai cicatrizar e a gente vai estar tá aqui mais uma vez para acolher ajudar e abraçar o nosso amigo vamos pra casa? depois a gente liga pro Rafa e vê como é que a gente resolve isso já já ele está com a gente vamos indo Não, Rafa, tá tudo certo, amigo. Eu acho que você vai ter que deixar o tempo agir no tempo dele. Pensa em mim, não. Pensa em você, em ficar bem. É. Amigo, faz o seguinte: vai logo pra Itália. Chega lá e resolve tudo com ele. Rafa, faz o seguinte. Eu arrumo a passagem para você voltar. Rafael, tá bom, um Empréstimo. Eu te empresto o valor da passagem. Você compra e me paga quando você puder. Pronto. Pelo menos você vai, já resolve tudo. Se se acertarem, fica. Se não, volta. E volta trazendo o que é seu. Eu sei, mas vai prolongar essa dor para quê? Pois é. É, eu imagino. Tá. Pensa direitinho e me fala, viu? Dinho e Nando também querem falar com você, hein? A gente tem que estar tá junto agora. Tá bom. Beijo. Coitado do Rafa, meu Deus. Casamento tão bonito. Casal bonito. É. Ninguém tá sujeito a um término. Nem eu Eu vou fazer Alguma coisa Se Bruno pensar em terminar Eu esquartejo ele, eu enterro Não dá nada pra mim Vou até ligar pra ele, menino Vamos focar no Rafa Oi. Bom dia, dia. pensei que você já estivesse na rua Não, que nada, hoje eu dormi mais que a cama E aí o celular despertou e eu desliguei Ah, mas eu também acordei com muita preguiça hoje é. Então minha avó falou que você tá procurando emprego Você já achou alguma coisa? Ainda não, eu tô procurando, inclusive tô indo agora Eu preciso achar urgente, porque senão eu vou ter que entregar o um quarto é, Você tá procurando em alguma área específica, alguma coisa? Que nada, eu tô aceitando qualquer área O que precisa é me pagar direitinho, né? para que eu possa cumprir com os meus compromissos Olha, tem uma vizinha que o marido dela tem umas lojas no shopping. Aí ela sempre vive falando de vaga, oportunidades, essas coisas. Eu vou dar uma olhada pra ver se eu acho alguma coisa, mas boa sorte. Tá bom, muito obrigado <risos> mesmo. Tchau. Ei, meu amor, desculpa. Me tô eu tô precisando ir mesmo, tá? Bom, mas... Olha, fica em casa, toma o seu remédio não deixa de comer, tá bem? Uhum. Tem certeza que não tem problema você levar lá as bolsas na casa uhum. do Ives? Não, não problema tem nenhum. Tem certeza? Absoluto, eu passo lá e depois eu vou com o meu cliente. Uhum, então tá bom. Então, então ó... essa louça aqui pra mim, com uhum. gentileza, então. tá? E daí eu vou indo então, porque eu tô atrasado, senão ela vai me matar, tá bom? É. Ó, uhum. hum. toma o seu remédio. I couldn't be the man that you adore. You don't seem to know, seem to care what my heart is for. I don't know you anymore. There's nothing where you used to lie. The conversation. Ah, minha, olha só, calma, eu já tô chegando. Só vou terminar de fazer um negócio aqui. Tá? E eu vou. Pelo amor de Deus, sujo que eu tô atrasado, mas não me mata. Olha, não é você que me ajudou aquele dia? E não é você a garota do Garden Azul? <risos> Isso mesmo. Mas e aí, tá indo pra onde? Sabe pra onde vai ou tá perdida ainda? Ah, agora eu já sei pra onde eu vou, mas ainda não sei como achar o que eu tô procurando. Hum, então você tá bem perdida, mas você tá procurando uma pessoa, um lugar... Quem sabe eu posso te ajudar dessa vez? É, uma pessoa. Você já me ajudou da outra vez também. É verdade. Mas essa pessoa, quem é? Um parente, um amigo, um namorado. Não, ah. desculpa. Isso não é da minha conta. Não, não, que isso. Quem sabe se eu falar pra mais gente eu consigo encontrar mais rápido. Eu. Tô procurando uma pessoa que eu não vejo há mais de 10 anos. Caramba! Acho que até pra você que conhece vai ser difícil reconhecer. 10 anos, né? Tem Ele tempo. É só. O pai do meu filho. É. Isso, vamos. Só mais uma, Salomé. Vai virando. Vai, vai, variando, vai, vai, vai, mudando, vai mudando. Faz suas pôs. Isso. Assim mesmo. Giradinha, giradinha. Cadê? Isso. Tá <risos> ótimo. <risos> Gente, tô me sentindo uma Luísa Brunet, né? Porque se falar Gisele, aí é demais, né? Ah, vê que eu tô gostando, sabe? Tô adorando isso. Isso, levanta a barra da saia. Sim. Isso. Finge que te contaram a piada muito engraçada, vai. <risos> Assim, tá bom? Isso, tá <risos> ótimo, muito bom. Sim, sim, sim. Levanta mais um pouquinho a barra da saia, vai. Sim. Cara de mulher tentação, vai. Assim tá um pouco estranho. Ah tá, de aí. Pode ser um pouquinho menos, vai. Tá bom, desculpa. Eu um pouquinho lá. Tá morre de lado, morre de lá. Sim. Isso. Eu tá atrapalhando vocês? Ai, outro! Ai, ela tira uma foto, nossa. Não, Salomé, não vem aqui pra tirar foto, né? É, eu tiro sim. Fizeram Não, não precisa. Eu não quero. É, já temos que você precisa? Temos, estamos sim. Qualquer coisa eu te procuro aqui pra vocês estão. Tá bom, querido. Obrigado, tá? Precisamos de mais alguma coisa... O que foi, isso Salomé? Não foi o quê? Só foi umas fotos pra a página do programa, na emissora. Ah, tá, e precisa dessa intimidade toda com o fotógrafo? Óbvio, pelo amor de Deus, é o Alan, fotógrafo daqui da emissora. Tem anos que trabalha aqui, você não conhece? Salomé, eu tenho ciúme de você, Salomé. Eu tenho ciúme de você. Eu acho que na verdade você precisa mais acreditar em mim, sabe? É que é, agora a minha roupa, é minha maquiagem, agora é meu trabalho. Que saco, Entendeu? Você... Nós somos um casal, você não é meu dono! Salomé! Salomé, volta aqui, Salomé! Ô oh, Salomé! Salomé! Te vejo errando, isso não é pecado Exceto quando faz outra pessoa sangrar te vejo sonhando e isso dá medo Perdida num mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar Se não souber voltar ao menos mande notícia Você acha que eu tô louco, mas tudo vai se encaixar Falar contigo. Não, Dom, a gente não precisa não. Eu tenho um compromisso agora e não quero chegar atrás. Andrinha, coisa rápida. Papo de uma hora, por favor. Você sempre com o mesmo papo, né, Dom? Nem nisso você muda? Uma hora pra quê? Pra você me levar pra aquele quarto barato sempre de hotel? Tirar minha roupa e achar que um sexo vai resolver os meus problemas? Por favor. Quando você quiser me ouvir. Entendeu meu lado e tudo que eu tentei explicar, a gente conversa com uma cor. Ninguém Mas agora. Nem sabe a receita de viver feliz. Ai que saudade! Peraí, deixa eu ver você, ator casado inteiro. E ainda indicado ao prêmio ah, de melhor ator. Ai, ah, eu não poderia estar mais orgulhosa, Ian. Michelle, eu devo tudo isso a você, sabia? Ah, e a todas as puxões de orelha, oh. acreditar no meu potencial, me colocar em cima de um palco. Inclusive, eu tô morrendo de vontade de voltar, mas... Ah, Michelle, eu preciso fazer teatro, que tem negócio de televisão que tem a menor graça. Michelle, a gente não pode coçar a bunda, e ter uma câmera na nossa cara. É, é muito sem graça, é péssimo é. isso, credo. Teatro, gente... É livre. livre. Mas vem cá, Bruno. Hum. É, aproveitando que você está de novela nova, eu preciso de uns favores, mas depois eu te conto. É filho! Depois eu, te... eu, te... eu te conto. Vem cá, vamo... hum, senta, vamos. Senta, vamos, vamos tomar uma água. água vamos tomar um monte de coisa. Quiser, água. Eu estou muito horrível. Eu não vou te segurar muito, porque eu sei que você ainda tem gravação, né? Isso. Chamou, Michelle? Chamei. Traz uma água com gás pra ele, por favor. E a gente tem isso aqui? Oi, Ana. Oi, como vai? Traz alguma coisa pra ele beber, pode ser? Tá bom, já volto. Michelle, mas me conta, por que voltar de Paris? Por que você não continuou lá, delegando, mandando? O que foi? Aconteceu alguma coisa? Aconteceram algumas coisas, muita coisa, na verdade, mas depois eu te explico, agora não que é pro seu próprio bem. Mas primeiro me conta, como é que tá o seu casamento, como é que tá a novela, aquele sonso, aquele garoto sonso, aquele sonso, aquele menino sonso, ele é sonso, você sabe que ele é sonso? É. Parece que você escolhe a dedo, hein, menina? Então, Michele, na verdade, eu acho que eu fui escolhido. Ah. Mas fica tranquila que Eu vou ver um melhor jeito pra poder trazer o Bruno aqui pra ti. Já sei! Por que você não vai com a gente na premiação? Eu não posso. Eu vou ter que me ausentar do Rio e vou ficar alguns dias fora. A trabalho, hum sei. E... Tá, tá... Tá tudo bem? Não, mas vai ficar. Mas eu quero saber de você, como é que você tá? novela, Salomé, apresentando o programa. Gente, eu fico com a temporada em Paris, e ela me vê com o um programa Você é Casado, sons, parece que o mundo do Brasil gente fica tudo pra Ai, Michelle, eu tenho Tanta coisa pra te contar. Mas é muita coisa. Então né? começa agora que a gente tem alguns minutinhos pra gente conversar. Prontinho, vamos matar esse calor que lá fora tá de tá, tá, tá. Vamos matar. Matar é esse transporte tá de prática. Mas eu não sei ah, porque só tem esse calor. Tá ah, é um é um ah, ah um é aqui. Eu É pra você, yeah. que fica. Eu acho que não consigo colocar. Sério? Assim, Olha aí, ó. Nossa, luxuosa E você <risos> me chega? Sério? Maravilhosa, me aqui, ó. Aí. Bem, vamos lá, I need your I need your Henrique, Henrique, que, pelo menos uma vez na vida, tá? Para de falar e me deixa, me deixa falar pelo menos uma vez Tá, Henrique, eu já falei, eu não tolero, eu não suporto, eu não quero isso, se for pra ser assim, tá acabado Henrique, como assim você não entendeu? Eu vou ser mais claro pra você, tá? O nosso casamento tá acabado aqui e agora, tá bom? Tchau! O que, que houve? Eu fiquei te procurando depois da prova e você sumiu. Desculpa, Lara, eu tava esperando uma pessoa e ela não apareceu ainda. Tá bom, então espera aqui que eu vou te apresentar uma pessoa. Ela só tá estacionando no carro, tá? Não sai daqui. Ah, tá bom, vai lá. Caramba, então, onde você tá? Pô, tomou fã de te esperando aqui, vê se não demora, hein? Sandrinho, Sandrinho. Esse daqui que é o famoso domingo que eu tava pra te apresentar domingo, esse daqui que é o Sandrinho, meu amigo Michele, eu juro que se você não tivesse que gravar uma novela, eu ficaria com você conversando, fofocando por ah, horas assim. o dia todo, mas depois que você voltar desse trabalho misterioso, dessa viagem, aparece lá em casa Michele, não deixa só eu vir aqui trazendo o Bruno não, tá. tá? Quem sabe você não vai lá conhecer os estúdios. Tá certo, só não esquece de fazer aquele vídeo pra mim com o propaganda hum. da escola, que depois, mais pra frente, eu te explico o que, que é isso. Eu vou fazer o um vídeo e te mando hoje ainda, desde que não seja para você se meter em confusão. E eu falar mulher de me meter em confusão, garoto? Claro que é, Michelle, eu te conheço, sua marafona. Olha, olha. Me respeita. <risos> Meu Deus! Michelle, é mãe de aluno e pai de aluno querendo falar com você. Ai, toda hora isso. E as gente... Nas novidades são as melhores possíveis. Sim. Você também, viu? Deve estar tá cheio de novidades. Tô vendo que mudou o estilo, tá muito melhor. É, que é, só seus olhos. Você já tá indo? Sim. Pois é, preciso o dever me chamar. Ah, não, não, não. Você não vai embora agora, a gente vai tirar uma selfie, porque eu quero postar uma foto com um ator famoso que saiu daqui da escola pra fazer propaganda <risos> e, fazer e isso. ganhar ah, mais Deus seguidores. Olha, eu vou embora pra ela tirar a selfie Mas... com você, porque a última vez que eu pedi pra ela descascar um pepino pra mim, ela trouxe fatiada e mandou eu comer. Então eu vou descascar ele. Vai, vai lá, vai lá. Olha aqui, Mas, Michele. É assim. Vê <risos> se você não some, tá? Porque eu... Ou você me acha em casa, ou você me acha no estúdio, por pelado em cima do meu mundo. Ai, que ótimo. Então continua aí. E olha só, Etelvina, não hum. saímos daqui não, porque quando eu voltar, a gente tem que conversar sobre aquela viagem que a gente vai fazer. Aquela viagem que eu disse que eu não vou. Ótimo, continua não indo. Tira a selfie de boquê fechada. Tchau, meu amor. Tchau, meu Deus. bem. Tchau, tchau. Tchau, querida. Vem, vem, vamos tirar a foto. Ai, peraí, Etelvina, calma. vamos fazer esse negócio direito. Vai, tira, tá, vem. Vamos. Ai. Ai, que linda, vou postar com certeza. Eu tô vindo agora me falar uma coisa. O que, que a Michelle tá prontão, mãe? Porque eu sei que ela tá, eu conheço. A Michelle se meteu em quê? Fala pra mim. Agora tu vê. Agora tu vê, é um ônibus que quebra. É, é, é, é uma vergonha esse país, né? E meus impostos? Não, que eu pago? vai pra onde? Eu professora toda desgrenhada, cansada. almoço. Oh, você, pelo amor de Deus, moço. deixa essa porta aberta que eu já tô cansada, almoço. Responde. Obrigada. É boa tarde. Gente... Boa tarde, né? que isso? Será que mora aqui? Gente, gentil desse prédio. Boa tarde. Um dia só se for pra você, seu Geraldo. Você vem me matar do coração? Eu tô, tô aqui. Tô cansada, seu Geraldo. O ônibus me quebra ali. Eu tô toda desgrenhada aqui meu cabelo. Eu tô doida, seu Geraldo. Sabe pra quê? Pra subir, pra ver minha filha, pra, pra descansar, comer e dormir. Porque amanhã, ó, é prova pra corrigir. Aí o cabelo eu que eu gosto é uma fortuna. Manda aqui, como é que tá, seu Geraldo? Dá minha unha, como é que ficou? Vou falar uma nota Não deu pra notar nada, não. Eu não botei nada, nem tudo. No... comigo. Que ricaço o Ricardo a cobertura tá aqui, seu Geraldo, me esconde. Me esconde. Aquela salinha, aquela salinha aí, seu Geraldo. Não deixa ele me ver, seu Geraldo, pelo amor Ai, de Deus, seu Geraldo. tá. Deixa eu falar. Ele já passou por aí. Seu Geraldo, você tá estava falando que aquele gato que passou, quer dizer, aquele que passou, aquele morador da cobertura, mas ele não era mais... Vende? Já... Não, é. não. Não, eu vou explicar Aquele, pessoal, viu? Era é o um corretor de imóveis. Ele é que vendeu o imóvel pro Ricardo. E Esse que passou aí, sim. É esse que eu morador da cobertura. Não, seu Geraldo, não. O senhor me falou que aquele que passou e me viu nesse estado é morador da cobertura. Eu seu Geraldo, bem. o mundo tá caindo na minha cabeça agora, seu Geraldo, me segura. Ah. Não, senhor Geraldo, eu, eu, sabe o que eu quero, seu Geraldo? Ah. Subir, enfiar a minha cabeça dentro do um vaso, seu Geraldo, assim, ó, e dar descarga. Também não, seu Geraldo. Pera aí, galera. Tô tão melhorada. Tô... Esse eu... eu... pé eu... só eu... tem uma... Hold me close till I get up. Time is barely out our side I don't wanna waste what's left The storms with chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No I don't wanna waste what's left Nossa, Paulo, me... ah. Nossa, eu falo, já Nossa, favoreceu, hein? Oiê, meu bebezinho. Oi. Ih, gente, que cara é essa? Que é isso? Nada. Vamos. Ei, Marrento, te conheço. Que cara é essa? O que tá pegando? Vai, desembucha, fala. E você não tá fazendo mais nenhuma dieta milagrosa dessas, sem assim, o menor fundamento que você achou em qualquer lugar da internet. Não tá me falando, né? Eu fazendo dieta? que é isso, gente? Eu e dieta? Que dieta? Tô, faz tô fazendo dieta. Minha dieta chama-se o quê? Fechei a boca, cortei gordura, cortei refrigerante, cortei é, açúcar, cortei carboidrato. Tô, tô, tô, tô, tô comendo o quê? De forma saudável. Tô, tô, tô, tô comendo salada, tô, tô, tô, tô, tô comendo de, de, na hora certinha. Tô me, me, me, me, me reeducando é, a, a, a minha alimentação. Essas coisas que eu tô fazendo. O eu, eu, eu, eu, que é isso agora, Bruno? Não você tirou isso? Ah, só uma coisa que veio na minha cabeça. É ah, uma coisa que veio na sua cabeça. Inclusive, vamos falar sobre isso, tá? Vamos dialogar aqui, discutir nossa relação. Porque essa noite, Bruno, eu sonhei o quê? Eu sonhei que você tava me traindo com alguém da emissora e eu tentava investigar e não conseguia descobrir quem era. Será que isso ah, é o quê? É um indício é, de alguma é, coisa pô, também, pô, pô, também pô, pô, vindo à minha não, cabeça? Um não chifre? Um chifre não, né? Porque se vinha um chifre, é, não, eu não um chifre dia, dia eu seria um unicórnio. Um, um, um o corno. Corno. O, o casamento de um pato em do nada, sem querer à toa. É, mas aí no dia seguinte, o ah, que aconteceu? Pô, aconteceu o quê? Apareceu um gambá lá no prédio, entendeu? E aí, tá quase pronto, tá. mas eu vou precisar da sua ajuda, onde é que você tá, indo? tá achando que vai? Eu tô indo lá trocar de roupa, né? Daqui a pouco, mas eu acho que você podia me ajudar daqui mesmo, ó, e sem a toalha, o que você acha? Que isso? O que, que... Que, que deu na sua cabeça? O que, que tá passando na sua cabecinha? Então, o que tá passando, eu posso te mostrar se você me deixar tirar a toalha. É, tá isso, não é? ah, A gente precisa pedir. Ah, que isso, gente, que é, eles Gostei, gostei. Mas, eu acho que a gente podia fazer aqui mesmo, né? O que você acha? Não, vamos lá pro quarto. Um creme é mais gostoso, sem esse cheirinho de cebola. Ah, é. ah, é orégano. <risos> eu acho que podia ser por aqui mesmo. Mas, como eu tô com muita vontade, mas seria legal pra mim. A rotina que se acha, ca ca ca just Entra Oi é. Mandei muito mal tudo sem incentivizar Não, nada disso, porque aconteceu alguma coisa Não, Só o fato do que fizemos na noite passada Mas assim é, Desculpa É que eu fiquei pensando o dia todo Sobre isso e a gente não, não falou Sobre o assunto eu pensei que eu pudesse ter passado do ponto, ter forçado a barra, então eu decidi vir aqui. Nada é disso, Ninguém colocou uma arma na minha cabeça e fez eu tirar a roupa. O que aconteceu com a gente é porque nós dois estávamos no Eu não te mandei mensagem porque o ah, dia foi muito cheio. Não foi por uma Entendi. Então tá certo? Tá tudo bem? Tá. Tranquilo. Então tá bom. Então é ruim que amanhã de manhã eu tenho um médico cedo. Eu já consegui até aqui, Ah, mas é que eu pensei beijando, que eu pudesse beijando, estar incomodando. Só tá passando demais, né? Perdida num mundo que não dá pra entrar Você está saindo da minha vida E parece que vai demorar que loucura essa história do Rafael e do Henrique, né? estavam tão bem, sonho, casamento, tudo acontecendo, e do nada isso, acaba assim. Vem aqui, de falar a verdade eu acho que não acabou, sabia? Sei lá, quando ama, de verdade não acaba assim não. É complicado né, Bruno? Porque assim, quando o Rafa decidiu sair daqui pra poder acompanhar o Henrique, ir pra Europa, pra viver os sonhos do Henrique na gastronomia, o Rafa meio que acabou anulando os sonhos dele, né? Agora, do nada, Henrique me inventa de colocar uma terceira pessoa no meio do relacionamento deles e acha que isso é normal. Ah, faça meu um favor. Hum, Toma. Tá. Pronto. Tá quente. Hum, bom. Bom? No passou? ponto. Gostou? Uhum. Ótimo. Hum. Yeah. Hum. Você não vai ficar se metendo nessa história do Henrique e do Rafael, não, né? Essa história é deles. O Henrique, Henrique, Henrique, pode ser meu amigo? Pode ser meu amigo, mas o Rafael é meu amigo, Bruno. Não tem como a gente ouvir uma história dessa e ficar calado, né? Não tem como. Tá, mas você já parou pra pensar que talvez o Henrique tenha os motivos dele que sejam plausíveis? Não, porque agora o, o Henrique quer colocar uma pessoa pra dormir na cama deles com os dois. E isso, claro que isso tem um, um, uma desculpa, né? Isso é claro que tá uma explicação plausível. Isso na sua cabeça, né, Bruno? Mas, mas, mas, né? Mas o que tem? O que tem? Muitos casais fazem isso, eles botam uma, duas, três pessoas no relacionamento deles e eles continuam se amando muito, inclusive. Bruno, deixa eu te falar uma coisa, amor. Eu não, eu não tô preocupado com outro casal. Eu não tô preocupado com outro casal coloca. Eu não tô nem aí pra outro casal coloca. Eu tô preocupado com o Rafael, que é meu amigo, que tem um casal com o Henrique e tá colocando, entendeu? Pra mim isso não tem nada a ver. Agora eu vou te falar uma coisa. Eu não tô aqui pra poder julgar, pra poder condenar, pra poder apontar quem faz isso, quem curte isso não, tá? Quem, quem, quem, quem é adepto. Eu não, eu não tô aí. Só que eu, Ian Benassi, meu amor, você me desculpa, mas isso pra mim é muito. Eu não sou um cidadão, um ser de luz, evoluído, pra poder aceitar esse tipo de coisa. Você me desculpa. Ah, não. Não. Poxa, que pena, né? eu chamar um card, né? Bruno, pelo bem da nossa casa, pelo bem de nós dois do nosso relacionamento, pela paz mundial e pelos seus testículos. Ah. Você nem pensa em terminar essa frase, pode ser, Bruno? Pode ser. Nossa. Que marajinga. Mais ciumento esse que eu tenho. É, né? É muito, muito ciumento. Ai, eu tô te zoando, né? Que bom. O que você acha? Eu não ia aguentar, não ia conseguir te ver com outro, não dei condição pra isso. Mas o Rafa, ele vai ter que... Vai ter que aceitar. Vai ter que passar por tudo isso. Lidar com tudo o que tá acontecendo. Enquanto a gente vai ter que lidar com essa carninha. <risos> Qual carne? É que tá no forno? Ou a sua? A minha já tá pronta. Né? <risos> Deixa eu te falar, Bruno, eu só vou comer um pedacinho da sua carne e uma saladinha e mais nada. Ian, vamos parar com essa palhaçada? que daqui a pouco você vai arrumar uma ideia de cair duro naquele raio daquela premiação. Lá vai passar mó vergonha. Isso você quer? Bruno, vamos voltar falando do Rafael? Vamos continuar falando do Rafael aqui e do Henrique, que é enfiar uma terceira pessoa no meio do relacionamento deles. E vamos deixar a minha alimentação Ai. de lado, por favor, é nutricionista? Não, chega, né? Inclusive, ó, já deu de assunto do Rafael também, né? Já deu de assunto do Rafael? Que pena, sabe por quê? Ah. Tava aqui lembrando, Bruno. Eu tenho um carinha, um contatinho no meu celular. Nossa. Ele seria suficientemente gostoso pra vir passar uma noite com a gente e apimentar a nossa relação. <risos> ai, ia é tudo de bom, sabia? Nossa, pensa, eu vou sair ele. ele. Ai, ai! Que ai, ai, Bruno, ai, calma, amor, pera sério. Ai, tá me machucando, pera, eu tô brincando. Ai! Não faz esse tipo de brincadeira. Não brinca com isso. Desculpa, eu, eu tô te ouvindo, mas eu não tô conseguindo me concentrar, sabe porque Porque você. você é brava desse jeito, você fica sexy. E você é sexy, você me deixa. Com tesão. Eu não tô brincando, hein? <risos> Eu sei! Tá bom! Ai, eu não tô brincando. Ó, oh, para. Deixa eu te falar. Aquela carne vai demorar muito. Porque se ela for demorar, para, olha pra mim. A gente pode começar a brincar um pouquinho, você pode se divertir, ó. A minha carne, o que, que você acha? Hum? Eu acho que você é um cretino, sabia? Sabia. Sabia, sim. Salvador. Muito. Hum. É sério que você não tem nenhum contatinho. Essa história é brincadeira. Viu? Não te acreditou, até parece o único homem, o único contatinho que eu tenho. é o amo, eu amo. Eu tô... te amo, eu tô... Eu tô de novo, um te amo, eu te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te amo, te te amo, te te amo, te amo, te amo Oi vai me dar um bom dia? Bom dia Otto Já vai sair? Já, já vou sim É, mas não tem gravação hoje, tem? Mas em algum momento eu disse que eu ia emissora? Eu vou pro Salão de Beleza dar um trato no meu cabelo e nas minhas unhas Mais tarde tem a premiação do Ian Simples assim, mais alguma coisa? Ótimo, então obrigado de nada, bom café pra você que menino bonito. Ai, sério, Bruno. Olha pra mim, eu tô tão nervoso. Tá nervoso por quê? Tem que tá nervoso. Tá pronto? Vamos porque, ó. Olha o Salomé vão estar tá esperando a gente lá, tá? Já saíram de casa. Eu não sei se deixa aberto ou deixa fechado. Deixa aberto. Quando a gente chegar lá, a gente fecha. Tá bom. Melhor. Vem cá, olha pra mim. Você hum. acha que essa roupa me deixou gordo, não? Não, eu acho que essa roupa me deixou um tremendo de gostoso. Agora vamos. Bruno, não vale. Lado. Para, não vale. Sabe por quê? Porque uhum. você. Você é meu marido, elogio de marido não vale. Mas é justamente porque eu sou marido que o elogio deveria contar, não é mesmo? Agora vamos! Tá, vamos, vamos, vamos que nas pernas eu não me desobedeço, não conseguir sair de casa, tem que ver o sapato. Tá, tá bom. Tá, tá bom. É, não, É, na verdade. Só mais uma coisa. O que foi? Quero só que você saiba que, independente do que esses juízes decidirem hoje, você é o melhor ator do mundo pra mim, tá? Boa sorte. Obrigado. Tenho certeza que eu vou ganhar. Que eu já ganhei você. Eu te amo. Obrigado por estar lá comigo. Tá bom, tá, tá. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, Esse cabelo é esse, meu. Cadê esse sapato Tá ligadinho aí, né? Sim. Não, cara, ele tava lindo no tapete vermelho. Você viu? Não, tudo bem. Não, eu vou ligar pro Nando aqui agora, tá? tá? Beijo, beijo, beijo, beijo. Oi, Nando. Tudo bem? Tá assistindo aí? Ah, então tá certo. Tava lindo, lindo, cara. Não, já tá voltando aqui, tá? Tá voltando já, peraí. Beijo. Bruno, pelo amor de Deus, eu preciso muito fazer xixi. Ai, logo. Ah, Marina. <risos> Ai, ah, meus parabéns. Ai, amor, obrigada. Ai, eu me emocionei todinha. De tá? assim, o tempo todo. Ai, Obrigado. nem acredito que você ganhou esse nem prêmio. Eu. Ai, que coisa mais maravilhosa. Obrigadíssimo, Marina. E vem Ai. cá. Você tá na sua casa, Marina. Olha a hora. Eu fiquei aqui para te dar um abraço. Ah, pode? Claro que pode. Quantos você quiser. Tô muito feliz. Muito feliz. Mas é que... Você fala é, com o Bruno aí. É. Pelo amor é. de Deus, gente. Eu, eu preciso fazer xixi. Tô mexendo você na tá rua. viu, é um prêmio, mas eu preciso fazer xixi. Já viu o prêmio? É. Nossa, é um belo prêmio. Eu e... tô super feliz. A gente tá super feliz, Marina. Você pode ir. A gente hoje não tem hora pra dormir, né? Acho que é melhor você. <risos> é, vocês fazem muito bem. Mas é que... Eu não queria estragar a noite de vocês em nada, mas. Não deixa ele ver nada na internet, não. Por que o que na internet? Ai. Não era para estragar a noite de vocês, mas. É que na página do prêmio fizeram vários comentários maldosos. O E. Eu sei que ele não vai gostar de ver, então por favor. Bruno, não deixa ele ver isso. Sabe? E, e... Isso não tem importância. Isso é coisa de gente sem coração, sabe? Gente não amada, sabe? E não tem por que se preocupar. Mas eu sei que ele não vai gostar de ver. Porque ninguém gostaria de ver, sabe, Bruno? Coitado, do não merece isso, cara. não merece estar passando por isso logo agora. O Ian não merece passar por isso, o quê?